Bom, mais um resumo. Continuo usando o Blender 2.71. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre Objects Modifiers, que são os modificadores de objetos. Uh, são funções que você pode aplicar em cima de um objeto simples uh, para ajudar na hora que você está modelando seu, a sua cena e o seu objeto. Então vamos lá. Uh, Se eu apertar o Z aqui, eu alterno entre o sólido e o wireframe. Isso aqui pode ser útil para a gente nesse vídeo, porque eu vou querer mostrar o que está acontecendo com as faces e com as arestas. Mesmo quando eu estiver em Object Mode, né? Porque quando eu entro no Edit Mode, ele também mostra arestas e faces e até as escondidas se eu quiser. Mas eu acho que para esse caso aqui vai ser mais fácil eu simplesmente trabalhar aqui no, no viewport no shading wireframe. Né? Que é o atalho da fazer para mostrar isso. Então vamos ao que interessa. Aqui na, no frame de propriedades, properties, tem uma série de abinhas aqui, de botõezinhos. Um deles é esse ícone da chave de boca, que é o de object modifier. Então vamos supor, eu tenho um cubo, aqui em cima ele me mostra quantas faces e quantos vértices tem esse cubo. Então um cubo simples de 6 faces e 8 vértices. Hum, deixa eu virar o microfone um pouquinho pra mim: 6 faces e 8 vértices. E se eu ver aqui e aplicar um modificador, por exemplo o Bevel, que ele é um que, para fazer cantos arredondados, ou cantos sextavados, né? Apliquei o um Bevel aqui, eu já não tenho mais um cubo simples de seis faces e oito vértices. Agora eu tenho um objeto que tem 26 faces e 24 vértices. Como se eu tivesse pego cada, cada borda aqui, cada canto do meu cubo, e passado uma lâmina ali, e aqui nos cantinhos também. Então ficou um objeto um pouquinho mais complexo, porque eu apliquei o um modificador. Só que esse modificador ele é não destrutivo, então se eu parar de pedir para exibir, o meu objeto original está lá ainda, que é um cubo normal. Se eu voltar aqui a mostrar, e aqui eu posso mostrar tanto esse olho é para mostrar ou esconder na hora que eu estou trabalhando, essa câmera é para mostrar para aplicar ou não aplicar na hora que for renderizar. Eu consigo colocar mais de um modificador no mesmo objeto, então eu posso vir aqui, nesse eu já coloquei um... um modificador de bevel e colocar um de wireframe por exemplo o modificador de wireframe, deixa eu só explicar ele um pouco uh, então se eu tenho um cubo e eu aplico o um modificador de wireframe ele vai renderizar esse cubo como se fosse só as arestas do cubo, ele vai fazer um cubo de arame um pouco para mim aqui. Uh, então eu apliquei esse modificador eu vou, se eu aplicar o bevel ele vai fazer não um cubo de arame mas aquele cubo sextavado de arame uh, e eu posso trocar a ordem dos modificadores então se eu jogar esse wireframe para cima ele vai aplicar primeiro o wireframe essa sempre de cima para baixo aí ele vai aplicar primeiro o wireframe e depois vai aplicar o bevel nessa minha nova estrutura de wireframe então uh, deixa eu comparar as duas aqui ó. Eu tava, ó, de um jeito ele fica assim e de outro ele fica assim então vamos ver aqui esse aplica é aplicar não Fiz certo? Não, fiz errado. Ah, não fiz certo. Tá. Então, esse é aplicando o Arame e depois o Bevel e esse é aplicando o Bevel e depois o arame, Wireframe. Então, tem diferença, né? Então, aqui você pode mudar a ordem. Ah, não gostei do Wireframe, do vou tirar aqui. Vou deixar só o Bevel. Você pode mexer nas, nas propriedades de cada modificador. Então, eu quero. Arredondar mais o, o meu cubo, as bordas do meu cubo. Né? Então eu poderia aumentar o número de segmentos aqui. você vê que ele ficou mais arredondadinho ainda. Eu poderia mexer, brincar com o tamanho desses segmentos. Fazer um, um negócio mais tipo um puff aqui. Esse, esses foram os modificadores. Então, é, só para terminar o vídeo, eu queria, é, queria mostrar um modificador que é um dos mais utilizados dos mais populares é o Subdivision surface. surface. O que o Subdivision Surface faz? Como o nome diz, ele é, subdivide as faces do seu, do seu objeto. Então ele é muito usado para a partir de coisas apadradadas gerar coisas arredondadas. Né? Vamos dizer assim, ele suaviza o seu objeto. Aqui eu estou aplicando ele depois de ter aplicado um bevel. Se eu esconder o bevel, por exemplo, eu vejo qual é a ação só do Subdivision Surface. Então você vê, isso aqui era um quadrado e de. Cadê? Isso aqui era um quadrado assim, um cubo, desculpa, de seis faces. Aplicando o Subsurf, que é o apelido dele, eu vou para lá com um objeto de 24 faces. Se eu aumentar aqui essas subdivisões, aumentou mais lá, 96 faces. Mais subdivisões 384 faces, mais subdivisões 1536 faces, está quase uma esfera. Né? Então, só que se eu renderizar aqui, ele não vai renderizar para mim essa esfera, ele vai fazer aquele outro, um pouco mais anterior. Porque o Subsurf você escolhe quantas subdivisões você vai ver na hora de trabalhar e quantas subdivisões você vai ver na hora de renderizar também. Então aqui, aí sim a gente veria um, quase que uma esfera. aqui. E você vê que tem dois modos, então cada, qualquer modificador. Eles têm muitas propriedades e é legal ficar brincando com elas. Por exemplo, só divido um surface no modo simples. Ele só divide minhas faces mesmo. Eu pedi para cada aresta ser dividida em quatro aqui, ou em três, ou em dois. Então aqui, ó, em 2 Ele, o meu render vai ficar normal, vai ficar só um cubo. Só que eu criei duas subdivisões em cada lado do cubo. Então isso não reflete não só. Não, dizer aqui. ele não reflete nem no sólido nem no renderizado porque é um cubo com um monte de face e um cubo só com seis faces é a mesma coisa né? uh, isso pode ser útil depois uh, para você se você quiser aplicar Então tudo que eu tudo que eu fiz aqui foi não destrutivo eu consigo ligar e desligar uma vez que eu estou satisfeito com alguma coisa que eu fiz eu posso aplicar e aí o aplicar é destrutivo aí eu mudei, isso aqui não é mais um cubo o objeto que a gente está mexendo é um cubo com 96 faces. Então, se eu entrar no Edit Mode, Edit Mode aqui, e pedir para selecionar uma face, e mexer essa face, eu mexo segundo essa nova malha. Ah, Estou eu... mexendo agora, com... tendo como base o objeto original que foi subdividido e aplicado a subdivisão. Então, eu fiz uma uma coisa destrutiva nele. Ficou assim, né? Hum. tá minha câmera deve estar tá o outro lado viu? não mostrou as coisas bonitas que eu fiz. Pronto. Esses então são um pouco o resumo dos modificadores de objetos. E nesse vídeo era só isso mesmo, porque eu falo.